Fala aí minha gente aqui quem fala é o Sidoca e pessoal a pedido de alguns inscritos aí do canal eu nesse vídeo eu vou estar tá mostrando aqui como funciona as luzes RGB deste teclado aqui ó o T9 Plus da Deluxe teclado aí muito bom construído com materiais aí de boa qualidade que vale a pena mano é, lembrando pessoal que a Gearbest está com várias promoções aí de teclado mecânico mouse gamer é, botão R1 e L1 para celular para quem joga aí Free Fire PUBG mobile é, esses botões aí facilita muito aí na jogabilidade Beleza é controle Gamepad compatível com Android iOS PC Xbox eu vou estar tá deixando o um link aí na descrição cara para quem quiser adquirir vale a pena dar uma conferida aí beleza que Então vamos começar aqui, mas primeiro eu vou dar uma baixada aqui na luz para vocês visualizar melhor aí os LEDs do teclado, beleza? Então voltando aqui, ó pessoal é, Primeiramente vamos começar aqui na, na, nas laterais aqui do teclado, ó Direita e esquerda ó. A gente pode deixar da cor vermelha, LED vermelho A gente segura ESC e clica nesta tecla abaixo do ESC Onde tem umas, uns assentos, beleza? Ó. A gente pode deixar em LED vermelho. Né? Para vocês pode estar aparecendo outra cor, mas é vermelho. E novamente, segurando o ESC e apertando a tecla abaixo, a gente pode deixar piscando esses LEDs, estes LEDs laterais. E clicando novamente em ESC e na tecla abaixo, a gente apaga os LEDs laterais. Beleza? E então vamos aqui para as teclas do teclado. Segurando ESC e F1, olha só a cor que fica. Fica um lilás. Segurando ESC e F2, fica um azul clarinho. Segurando Esc e F3 fica um azul mais escuro e segurando Esc e F4 fica uns LEDs branco. Segurando Esc e F5 fica meio amarelado. A gente pode estar tá também é, regulando a densidade da cor segurando Esc e S. A gente pode baixar até apagar. E segurando ESC e W, a gente pode estar tá aumentando. Baixando. E aumentando. Vamos aqui para outra agora. ESC e o número 1, a tecla 1. Olha só como é que fica. Ó. Bem bonito. Ó. Tipo Onda. Vamos lá no ESC e tecla 2. Essa fica mudando de cor. Vamos aqui para o ESC e tecla 3. A essa a gente, qualquer tecla que a gente aperta e fica piscando. Olha só que legal, cara. Vamos para outra aqui agora. Ó. ESC e 4 fica mudando de cor rapidamente. Ó. Vamos aqui para o ESC e 5. A essa a tecla que a gente aperta ó, fica de uma cor. Mudando de cor, cada tecla. Verde, azul, azul escuro, lilás, branco, vermelho. A gente pode deixar tudo da mesma cor também. É, segurando o ESC e apertando o 5 novamente. Ó. Ó, agora vai ficar tudo vermelho. Segurando o ESC e 5 novamente, fica um amarelado. Esque 5. Um verde mais claro. F5 de novo. Verde mais escuro. Esque 5 de novo. Um azul mais clarinho. Esque 5. Um azul mais escuro. E Esque 5. Um lilás. Esque 5 novamente. LED branco. E Esque 5 novamente. Voltou a ficar colorido as teclas. E aqui, ó no ESC e o número 6, a gente pode regular o LED que a gente quiser nas teclas. Por exemplo, segurou ESC e, e, e o número 6, né? A gente vai de novo em ESC e número 6, até ficar piscando o LED. Ó. E aqui a gente já pode... É, colocar a cor que a gente quiser nas teclas. Vamos aqui no D. A gente vamos deixar vermelho no S, vermelho no A, vermelho e no W vermelho. As teclas de movimento, né? Em outra tecla que a gente quiser, a gente vem. Vamos aqui no Q. A gente vai clicando até a gente escolher a cor. Vamos deixar essa daqui verde. O E. Vamos deixar verde o R, verde, o F, verde, B, verde e o P, verde. Vamos aqui no número, nos números. Número 1, um, vamos deixar azul, o 2, azul, o 3, azul, o 4, vamos deixar LED branco. 5 branco e o 6 branco pronto, a gente pode deixar qualquer tecla de qualquer cor, beleza? Então para é só a gente agora apertar ESC e qualquer tecla para sair ó, e voltar no ESC e no número 6 de novo ó, que já vai estar tá configurado para cor que a gente deixou. Então, pessoal, se a gente quiser deixar o teclado todo apagado, a gente vem em ESC mais SHIFT, que ele vai ficar apagado, desligado. ESC e, e SHIFT de novo, volta aonde estava. Então, pessoal, é isso aí. Ó. Espero aí que tenham gostado aí do vídeo. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!